uma colher de guaraná em pó, uma colher de folha de hortelã e uma colher de gengibre em pó. Deverá misturá-los bem até que tenha conseguido formar uma pasta bem homogênea. Deverá tomar uma colher da pasta metida todas as manhãs sem falta. É importante que este remédio seja tomado em jejum